Prazer a apresentar o 17º episódio da segunda temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Júlio Carlos de Souza van der Linden, graduado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, Vanderlinden é professor dos cursos de graduação em Design de Produto e Design Visual da URGS e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Design da Escola de Engenharia e da Faculdade de Arquitetura da URGS. Como pesquisador, é vice-coordenador do Instituto de Inovação, Competitividade e Design da URGS, onde coordena o Laboratório de Design, Cultura e Inovação e também o núcleo de desenvolvimento de produtos. No campo da pesquisa, Vander Linden se dedica a projetos que envolvem questões de natureza teórica e aplicada nas áreas do design e educação e da inovação pelo design. Professor Vander Linden, muitíssimo obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vindo. Mariana, é um grande prazer. Tenho muito a retribuir à Escola de Engenharia da URGS, meu mestrado, meu doutorado, enfim, pós-doutorado. Eu venho de uma área afim, Estou numa outra unidade vinculada à Faculdade de Arquitetura. Eu tenho forte proximidade com a engenharia pela minha formação e pelos meus interesses. E é uma grande oportunidade estar aqui. Trabalho com colegas formados aqui na Escola de Engenharia da URGS. Aqui, eu digo, aqui ao lado, estou no Parque da Redenção, no campus ampliado da URGS. Professor, durante o período aí de 12 a 15 de setembro, o senhor e a professora Paulette Schwetz receberam delegações de duas universidades estrangeiras aqui na URGS. Que universidades são essas e quais os objetivos dessas visitas? Grupo da Universidade Western Norwegian, University of Applied Sciences, HVL, Universidade Multicam, sediada em Bergen, e da Catholic University of America, de Washington. Essa visita, na verdade, ela constituiu o primeiro evento, a primeira reunião, reunião presencial. das três equipes estão desenvolvendo um projeto posto pela HVL. HVL é Rorschule, é o um nome norueguês. E é um projeto voltado para a formação de professores professores em arte e design, professores de ensino fundamental. Nós não temos essa formação aqui no Brasil, formação de professores de arte, em semestrado, mestrado, no caso lá, mestrado. Mas em né, alguns países, no caso dos Estados Unidos e Noruega, eles já tem trabalhando com isso. É uma visão diferente do que a gente tem de design, de ensino design. Vou levar lá para o início da formação do estudante, já nas primeiras séries, preparo para cultura, cultura material para a solução de problemas, e inovação. Sim, na verdade, para o mundo real. De certa maneira, é uma substituição, é um upgrade de eu, em relação à formação, à antiga formação que nós temos em educação artística. É um projeto, não vou me alongar, mas é um projeto que vai durar inicialmente quatro anos e vai envolver a mobilidade de alunos de mestrado nesses primeiros quatro anos. Talvez no futuro a gente tenha outro tipo de mobilidade. Em termos práticos, em que consiste o projeto Mobility in Arts and Design in Teacher Education? E de que forma ocorrerá a participação dos alunos de mestrado da URGES neste projeto? Esse. Nós vamos, já no final de 2023, nós vamos oferecer disciplinas de mestrado compartilhadas para alunos, na verdade, essas disciplinas são ofertadas de uma maneira mais abrangente, não serão dedicadas apenas aos alunos do projeto, mas serão disciplinas construídas colaborativamente e oferecidas sincronicamente para os, os três países. Isso visa criar uma cultura comum, cultura no campo que nós chamamos de design literacy, que é letramento em design. Além de questões que a gente conhece mais sobre design thinking, que já são bastante divulgadas, mundo acadêmico, mundo no mercado, com uma abordagem mais abrangente, mais ampla. Serão apertadas disciplinas nos três próximos anos, dentro de uma lógica que é de Collaborative Online International Learning, em COIL. Vamos desenvolver essa plataforma também, vai ser constituída tanto, tanto do ponto de vista pedagógico, administrativo e tecnológico, com essas três dimensões. Isso vai ser o trabalho do primeiro ano, a partir de 2024 e 2025, e nós esperamos que isso continue depois. Esse projeto está sendo financiado por um edital do Ministério da Educação Norueguesa. É um valor de 3 milhões de coroas, ao redor de um milhão e meio de reais. Nós esperamos obter fundos para a continuidade dele, fundos da União Europeia, ou mesmo também da Noruega. Então, nos dois primeiros anos subsequentes, nós teremos aí, efetivamente, a mobilidade de mestrandos. Nós devemos enviar dois mestrandos em 2024 e dois em 2025, que vão atuar durante três meses, junto às escolas, de ensino fundamental na Noruega, onde eles já têm uma experiência nesse campo e onde os alunos de mestrado deles já vem estagiando. Nós vamos ter aqui em Porto Alegre também duas escolas, não vou adiantar o nome, porque nós não temos ainda uma, algo formalizado, temos a intenção, já tivemos essas escolas, tivemos reunião com gestores, coordenadores pedagógicos, visitamos. São duas escolas extremamente inovadoras aqui em Porto Alegre, para nós, de porte médio, grande, para eles o um porte gigantesco, a Noruega tem um outro perfil de escolas são muito pequenas. Então, em termos práticos, é isso, nós vamos oferecer seis disciplinas em 2023 2024 e 2025. Vamos ter mobilidade dos estudantes em três meses, vão ficar três meses em cada país. Vamos receber dois mestrandos em 2024 e três em 2025. Vai haver também mobilidade entre a Noruega e Estados Unidos, mas nós não vamos ter essa relação com os Estados Unidos por questão de limitação de fundos. Bom, aí tem todo o desdobramento acadêmico aquele, de publicações, etc. Mas nosso foco realmente é construir uma formação de professores nesse campo, que não existe especificamente. Definitivamente se trata já de uma inovação, com certeza, professora. Fiquei curiosa a respeito da questão das disciplinas que serão ofertadas. São disciplinas que já existem atualmente no currículo ou são disciplinas que estão sendo formuladas especificamente com este objetivo? São disciplinas novas. Nós vamos construir três disciplinas novas. Vão ter que ser aprovadas nas três instituições, tanto do ponto de vista carga horária questões de alinhamento com os programas. É um dos desafios. Estamos com um projeto que esses primeiros três anos, eles realmente são implantacionais do projeto, é importante que ele tenha continuidade. Eventualmente, nós podemos continuar trabalhando apenas o modo colaborativo online, mas aí se perde muito a coisa que é a essência do projeto, que é a questão da transculturalidade, que nós enfatizamos muito durante a visita. A nossa visita, ela foi equilibrada, assim, até uma experiência que eu já tive, nós durante o projeto ICD, coordenado pelo meu colega Maurício, coordenador do ICD, ICD, Inovação, Competitividade e Design. Nós tivemos durante dois anos uma interação muito grande com a Universidade do exterior e com empresas aqui. E com isso aprendi um pouco a importância dessas trocas. Nós conseguimos levar as pessoas, visitamos as escolas, fizemos visitas extremamente produtivas, tivemos reuniões técnicas muito produtivas, visitamos locais de referência aqui em Porto Alegre, na área de inovação, mercado público, orla, entender as pessoas, como as pessoas conversam, como as pessoas vivem vamos a uma churrascaria, vamos aos locais. Não é a visão apenas de, de visita. É essa percepção, né? Nós estamos lidando com um ambiente cada vez quase clichê, né? De mundo globalizado, etc. Mas é verdade, né? E para minha surpresa, os estudantes da Noruega têm uma certa dificuldade de fazer intercâmbio, uma certa certas barreiras culturais. Não que eles tenham qualquer barreira com relação ao idioma ou recursos financeiros, nada disso. Mas existe uma questão é uma cultura um pouco dito pelos professores de lá, Porque é diferente do nosso perfil, né? Nossa nós teremos uma oportunidade 95% deles saem sem dizer tchau. Esse aspecto é importante. Eu esqueci de incluir uma pessoa, no um comentário no grupo. Esse projeto eu fui convidado, integrado a ele, por um colega do design, o professor Eric Borrime, que trabalha há muitos anos e eu participei já há vários anos. Esse ano eu não vou poder participar por conta do calendário da URSS. É um projeto de ensino colaborativo de design, chama-se The Global Studio. Então, nós trabalhamos, isso seria um tema para uma outra conversa, nós trabalhamos com alunos de outros países. Um ano eu tive três equipes trabalhando com alunos da Turquia e da Rússia. Então, eu integro a disciplina de graduação. Os alunos trabalham via plataformas, Discord, etc. O projeto está bem dentro de uma concepção na transculturalidade. Entender o outro lado de fato, projetar com o outro, aprender com as vivências. É um grande desafio para nós. Perfeito. Apesar do mundo globalizado, permanecemos cada um com suas características regionais que são fundamentais também, não é, professor? Super importante. Aliás, esqueci de comentar, levei para visitá-lo. O acampamento roupilha foi uma experiência assim fantástica, porque você começa a ver, comentar sobre os hábitos, por exemplo, o hábito gaúcho de andar com a faca, também tem a tradição dos noruegueses, assim, e aí eu aprendi que cada região tem uma roupa específica, um país pequeno são 6 milhões de habitantes e uma riqueza cultural assim, impressionante. Professor, na pesquisa preparatória para a gente realizar esse podcast, a gente se deparou com um termo, que é o Design Literacy International Network. Descobriu que seria uma rede que reúne pesquisadores interessados na educação de designs em todos os níveis. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Essa rede foi criada exatamente em um dos mentores, o Eric Corrímia. Ele atua em várias áreas, gestão de design e altamente articulado. Com esse interesse em disseminar, ele conseguiu criar uma rede que envolve envolve hoje pescadores no Brasil, Chile, Noruega, Inglaterra e alguns outros países, Austrália, por exemplo. O interesse é disseminar essa cultura não no sentido estrito da profissão, da formação profissional, como o DMI, que é o Instituto de Gestão de Design, ele tem um foco bem específico na disseminação daqueles conhecimentos profissionais Design Literacy International Network é uma rede distribuída, as temáticas são emergentes. Todos os meses nós temos uma live, agora pouco foi no Rio de Janeiro, professores do Rio falando sobre questões específicas, temáticas específicas, carioca, questões que envolvem a cidade em si, o papel do design. Então ela não só dissemina, não é algo assim que tem um propósito de ensinar algo, de dizer, de dizer olha, nós temos uma cultura, do design é isso, como já, nós já tivemos no passado, algumas escolas com esse ESPES, mas uma rede em que existem trocas Conhecimentos mais recentes, temáticas sociais, como o design pode atuar para a resolução, por exemplo, de questões de criminalidade. Existem grupos no exterior que trabalham com esse campo, design contra o crime. Diria assim, é um fórum com alguns hubs, a Universidade e Oslo, que é Para finalizar, professor, que tipo de oportunidades um convênio internacional de mobilidade dessa magnitude que nós comentamos aqui, poderá proporcionar aos alunos do PPG Design da URGS? Pensando assim de uma maneira mais, uma meta mais pontual, nós alcançamos recentemente o 6, como um programa na CAPES. O nível 7, ele é, é interessante para todos, todos terem no seu diploma, que eu sou de um programa 7, um programa 6, aluno. Ele depende de uma maior inserção internacional, nós temos colegas trabalhando já há tempo com isso, mas ampliar essa inserção. Bom, então o programa, ele ganha certamente isso, tem esse interesse, a universidade tem esse interesse da internacionalização. Para os alunos, nós teremos, assim, de imediato essa possibilidade de selecionar alunos que irão ser orientados por mim e pela professora Pauletti e, eventualmente, irão para esse intercâmbio, essa mobilidade. No momento que nós oferecemos essas disciplinas de forma colaborativa entre instituições, elas serão oferecidas em inglês, evidentemente, e serão abertas a todos os alunos e outros professores, orientadores, que tiverem interesse. Com isso, a gente começa a constituir uma massa crítica também entre os alunos, uma rede também entre os alunos orientando. Às vezes ela ocorre de maneira espontânea, algum aluno que saiu daqui, fez um mestrado aqui, fez doutorado em outro país e começa a constituir uma rede, ele começa, temos vários, inúmeros casos nisso, evidentemente. Nesse momento a gente vai conseguir criar uma dentro do PG Design uma área que a gente tem, alguns colegas já atuam. Eu atuo um pouco de em educação para o design, outros colegas atuam em educação pelo design, são duas abordagens diferentes. Então a gente vai fortalecer mais esse lado de educação. veja Design é um programa com foco design e tecnologia. A educação sempre é a base de qualquer tecnologia, se a gente entende tecnologia como falar qualquer coisa nisso, é repetitivo no momento que está sendo discutido em qualquer fórum. Eu vejo isso como uma sistematização de algo que nós vínhamos fazendo. tem um aluno um mês e um vou ter um ex-orientando, fez mestrado no PG Design, doutorado na Finlândia e vai participar de uma banca nossa aqui. Isso ele fez por conta própria. Eu tenho uma colega hoje trabalhando no departamento, foi me orientando de doutorado e por iniciativa dela ela conseguiu fazer dupla titulação em Portugal. Nós temos outros casos no PG Design. Eu entendo assim que a universidade ela nasce tanto de programas definidos top-down, ou seja, estabelecido, como também por situações que emergem, iniciativas de um, de outro. Esse projeto que veio de fora para nós. Ele atende demandas da universidade no sentido de internacionalização e vai nos permitir também ter muitas iniciativas, porque tem muita coisa em aberto nos projetos. A gente tem muito coisa em aberto para fechar, tem muitos caminhos para outros colegas se integrarem evidentemente. Professor Júlio Carlos Vander Linden, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Desejamos todo sucesso para o projeto e para a continuidade também, é claro, da sua carreira na universidade. Muito obrigada. Mariana, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês do programa e muito obrigado à Escola de Engenharia por ter me recebido como aluno na pós-graduação. Sou um aluno daí também. Uma boa semana. Igualmente, professor.